E aí pessoal do canal, mais um jogo, Zang F nas ranqueadas enfrentando a Kami, eu decidi de liga porque veio os apelões e me rebaixou. É complicado. Estou cansada dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Nossa, agora aqui só falta um golpinho. Eita farofa! Tá bom, né? Se não faz para não, não ter o perfeito, Baixa chupar na cara, na bunda, para ver se fica quieta. Tentar chegar mais próximo. A cama é muito ágil e rápida. Vai por baixo, por cima. Tem que ter muita concentração aqui, ó. Se não toma o um golpe de baixo, quando não toma o um golpe de cima. <risos> Meu, os cara, que bem é foda. Pra jogar, mas vamos aí recuperar o que foi perdido. E, achando que tinha pulado, não foi. Esse golpe dela é infinito. Não acaba. Calma aí. Como é que eu vou esperar a oportunidade pra te pegar? Essa câmera aí tá, tá. Tá tá de brincadeira. Vai ter que ser rodada. Deixa você. Oh, well. Jesus, pra que isso? Ah, agora tá indo embora, né? Tá com medo, não sei não. Oi, meu chapa. de novo, por favor. How que O quê? O que foi aquilo? Eu não entendi. <risos> Gente, que roubo. Calma aí. Que eu vou pegar o jeito. Quero ver. Deixa eu colocar aqui nessa parede. Eu vou, eu vou dar o especial. Vamos ver trigger aqui. Vamos ver se vai ser por Ih, nem vai precisar. Toma aí, ó. Fica você com o seu também. You <risos> Round one. Fight! Ó! É gold! agora eu sou ouro vai minha filha eu vou te colocar de jeito quem mandou mexeu como errado cansa <risos> saindo um pouquinho de ficar mexendo toda hora vai tomar minha porrada Round two. Fight. Pra que isso? Pra deixar o pra deixar o Zangief tonto Só pode Eita Vai pra lá, vai pra cá Vai pra todo lado Como é que eu vou pegar você? <risos> Você só fica dando esse golpe Olha, saiu do meu especial Tá muito esperta Pula de novo que eu dar isso, por favor De novo, pilão de cima ah, Ganha aí, fazer o que? Final eu Tenho que pensar no meu ouro aqui Pra não perder. Calma. Ixi, foi certinho. Meu, já sobe para Tá Não, garrão. Vai, foge. Vai agora, o racho morre. Aí, e é isso aí. Continuando no Gold, muita vitória e sacrifício. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de. Dá o seu like e curtir o canal e acompanhar. Até a próxima. Tchau.